O salário líquido S em reais de um determinado profissional é o salário bruto menos os contos. É o salário líquido bruto menos os contos. salário bruto é a soma de uma parcela fixa igual a mil com uma parcela variável, a comissão, que é sempre igual a 5% do valor total das suas vendas V. Ele desconta o total de 10% para a previdência, sobre o valor total do salário bruto. Então, 10% é do bruto. E paga 20%, paga, desconta, né? 20% de imposto de renda sobre a diferença entre o salário bruto e a previdência. Então, é depois, 20% é depois, tá? Ele ainda desconta R$ 2.000,00 de plano de saúde. O salário líquido S, em função do valor total vendido V, em reais, pode ser algebricamente expresso por... Meu Deus, Renato! Esse problema é de que, né? você deve estar, meu Deus, esse problema é de que, Renato? Primeira coisa, família, probleminha é uma funçãozinha do primeiro grau com porcentagem, tá bom? Função do primeiro grau, porque está ali, né? o tipo de função com porcentagem. Também misturando a ideia de porcentagem. Show de bola? Zero trauma. Técnica R, galera, técnica R. O que, que diz a técnica R? Técnica R, função do primeiro grau, né? a função rima com substituição. Mas nesse caso, ele quer montar a função. Então vamos montar a função respeitando o que ele falou. Montar a função, usando os percentuais, respeitando o que ele falou. Família, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, Seis Gran Rio adora isso aqui. Adora. Prova do Banco do Brasil teve isso. Vocês podem ver aí depois, tá? Mas Seis Gran Rio adora essa bagaça. Então, presta atenção. Vem comigo para não errar, tá bom? Vem comigo aqui para você não errar. Show? E não tem jeito. Prova do Banco do Brasil é isso aqui. Não adianta. Não vem com matemática básicazinha, não, que tu não vai passar. Se tu quer passar, garantir uma das 6 mil vagas lá, garantir um salário de mais de 5 mil, só a nível médio, ainda em 2023, tem que meter as caras. Matemática é diferencial. Especialmente nessa prova. Tá? Eu estou falando isso... Para vocês não ficarem de. Ah, vai ser o basiquinho. Ah, estudei o basiquinho no outro cursinho, cara. Me lasquei. Tô te avisando. Quem avisa amigo é. Vamos lá. O salário dele, né? O salário bruto, vamos dizer assim, ó. Bruto. Fazer a equaçãozinha do salário bruto. Vamos lá. Salário bruto. Salário bruto dele é isso. Salário é S, né? É igual, parcela fixa de 5.000 mais 5% de venda. Ó, 5 mil, mais 5% de cada venda, de V, né? Como aqui ele já está trabalhando com decimal, galera, eu já vou botar decimal. Como é que eu passo 5% para decimal? É 5 sobre 100, tá família? Eu vou botar até aqui no cantinho para você que sofre de Alzheimer não esquecer. 5% de 100 é 5 sobre 100. 5 sobre 100 é 0,05, tá bom? Volta dois duas casas. Então, o salário aqui é 5 mil, salário bruto, mais 0,05V, né? De V a V. Ou seja, o salário é para ficar na frente, tá? Só por questão de ficar na frente, tanto faz, mas é só para ficar bonitinho. O salário bruto dele é esse, 0,05V, mais 5.000 Show de bola? Esse é o salário bruto do cara. Maravilha? Show de um milhão. Esse é o salário bruto do cara aí. Agora, família, o que, que eu vou fazer, família? Eu vou pegar aqui, ó. Primeiro desconto, ó. Ele tem... O primeiro desconto dele, ele tem, ó, 10% para a Previdência. Então, eu vou separar aqui a Previdência. Previdência. Os descontos dele, né? previdência é 10%. E aí depois ele tem ainda o desconto. Depois de descontar a previdência, ele tem o imposto de renda. Vou botar o IR. Vou escrever na real, né? Imposto de renda. De renda. O imposto de renda, pessoal, é a menos 20%. Tá? E depois ainda tem o plano de saúde, né? Que ele desconta 2 mil. Plano de saúde no final de tudo, descontou tudo. Que é menos 2 mil. Ai, meu Deus. Jesus, calma, amor. Calma. Agora vamos lá, galera. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo, ó. Pensa comigo. Galera, como eu tenho aqui menos 10%, se é menos 10%, passa a ser 90% do valor, por que 90% do valor? O total é 100%, menos 10% vai ser 90% do valor, tá? se, é, se é menos 20%, passa a ser quanto do valor? Passa a ser 80% do valor, ou seja, o que, que ele tem? Ele tem dois descontos excessivos, um de 90% e outro de 80%, então, ele tira 90, depois 80. Então, o desconto que ele tem, para eu calcular logo de uma vez, o desconto né, passa a valer, né? O valor dele passa a valer, né? O salário passa a valer, né? O salário passa a ser menos 90% de 80%, né? 90% de 80%. Ah, não entendi o um 90 e 80, Renato. Olha para cá. Galera, para gente ir direto, né? Você tem, ó, desconta 10%. Cara, se eu desconto 10%, quer dizer que eu fiquei com 90% do valor. Se eu desconto 20%, quer dizer que eu fiquei com 80% do valor. Logo, para eu achar o salário dele fazendo uma conta só, <cười> para não ter que fazer várias, eu vou calcular 90% de 80%. Aí eu já vou achar... Por quanto eu vou ter que multiplicar esse salário dele para achar o líquido? Beleza? Só tu descontar. Sempre assim? Sempre que for sucessivo, sim. Então, vamos lá. Como é que faz 90% de 80%? Galera, multiplica os números e volta dois casos, né? Ó, 90 vezes 80 dá 7.200. Voltei dois casas, dá quanto? 72%. Acabou. Então, na real, eu vou ter que multiplicar todo esse salário dele por 72%. Deixa eu pegar uma tela branca aqui. Vou pegar a mesma, né? Eu vou ter que multiplicar todo esse salário dele por 72%. Como assim, Renato? Vem comigo, ó. ó você tem, ó, vai fazer o salário dele, que é esse cara, 0,05. salário dele, que é 0,05V, mais 5 mil. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar ele por 0,72%. Renato, por que eu multiplico por 0,72? Porque 72% é 0,72. É só voltar dois casas, dividir por 100. Tá? Volto. Multiplicando esses caras aqui por 0,72, vai ficar 0,05 vezes 0,72. Ah, não sei. Ó, olha aqui a conta. Ó. Basicão. Viu o que eu falei da base? 0,05 vezes 0,72. Você faz 72 vezes 5. Essa conta aí vai dar... ó. 72 vezes 5 dá 360. Só que tem que ter ó, 360. Só que tem que ter quatro casas: 1, 2, 3, 4. 0,036 mais 5.000 vezes 0,72. Isso daí dá 3.600. Ai, mas não tem essa resposta, porque ainda tem que descontar 2 mil do plano de saúde. Então o salário dele na real é 0,036V mais 3.600 menos 2 mil ainda. Esse é o salário líquido dele, que é o quê? 0,036V mais 1.600. Está aí o salário líquido dele. Agora sim, esse é o salário líquido dele. Qual gabarito que tem isso? É a letra D de dado